Eu queria voltar a um assunto que eu já discuti em outros dois vídeos, porém não recebeu o destaque devido, que é o fato da Prefeitura de São Paulo, Prefeito Gilberto Kassab, ainda continuar respondendo os meus e-mails através de cartas. Ou seja, se gasta R$1,10 para mandar uma carta inútil, gasta-se uma folha com uma mensagem genérica, para nada. Quando, em pleno século XXI, ano de 2011, temos e-mail, melhor forma de troca de mensagens que existe. Isso aqui é só a ponta do iceberg para mostrar a ineficiência né, do serviço público no Brasil, o que o Brasil é de fato. Um amontoado, uma burocracia pública, um sistema atrasado, arcaico, ineficiente e que insiste em práticas antiquadas e retrógradas. Ao mesmo tempo, a gente começa a se questionar por que essa prática continua. E uma das explicações seria justamente isso aqui, Correios. Eu lembro que há dois anos atrás eu li uma notícia, uma disputa entre a Sabesp e os Correios, pois os Correios tinham entrado na Justiça pedindo a exclusividade para entregar as contas de água. Acontece que a Sabesp, ela, o leiturista, já tem um aparelho que gera a conta de água. E fica muito mais fácil, ele lê, já calcula, entrega e acabou. E os Correios alegavam que eles tinham exclusividade, já que só os Correios, segundo eles, poderiam entregar documentos fora de envelope. Isso é, é de um atraso, né? é de um pensamento tão retrógrado que eu não consigo achar adjetivo para descrever isso. Lembrando que hoje os Correios têm um chefe para cada dois servidores. É uma distorção, uma aberração monstruosa. Os Correios são um elefante branco que a gente tem que carregar nas costas, uma estatal completamente ineficiente, Custosa e corrupta. É uma empresa que já deveria ter sido privatizada há muito, muito tempo. Né? E o Brasil insiste nisso. Então, eu imagino que a prefeitura deve ter algum tipo de convênio com os Correios. Ou deve ter algum tipo de acordo. Ou algo que estimule né, a prefeitura ficar enviando cartas. Assim, os Correios vão ganhando de pouco em pouco. Uma inutilidade dessas custou um R$ 1,10. Imagine quantas cartas a prefeitura envia por dia, sendo que poderia ter respondido por e-mail, né? mas que vai abastecer aí o, os cofres do, dos Correios. É por essas e outras que eu sou contra estatais, pois elas desviam né, do princípio básico de uma empresa, que é ter lucro, e elas criam artificialidades, criam necessidades legais e burocracias e exigências para que elas tenham a sua existência justificada. Será que existe alguém que justifique responder um e-mail através de carta? Será que alguma pessoa é capaz de dar uma boa justificativa para isso? Será que alguém aqui que está me assistindo... Ao receber um e-mail, pega lá uma máquina didatilografada, aquelas bem antigas, começa a redigir a resposta, pega o envelope, coloca o papel dentro do envelope, vai nos correios e responde. E para piorar, para dar aquele caráter mesmo de funcionário público, que fica o dia inteiro na mesa, né? aquela imagem que a gente tem carimbando papéis, ainda tem a assinatura do sujeito. Né? Assinatura que ele tem que assinar com caneta cada carta dessa, sendo que todas são iguais, a mesma, o mesmo texto. Em resumo, além de ser antiecológico, né, contra o meio ambiente, é um atraso, uma demora na resposta, imagina o gasto de, de pessoal né, para entregar uma carta inútil dessas, que não diz nada, e assim caminha o Brasil. Esse prefeito, o o verdadeiro impostor, ainda quer ser governador em 2014. Com um o partido novo, PSD, não tem nada de novo, são as, as velhas práticas, o velho atraso. E somente no Brasil, né? ainda mais na maior cidade do Brasil, São Paulo, depois de 16 anos de internet, em 2011, o prefeito responde os e-mails através de carta. E o contribuinte otário aqui paga, né? Depois tentam justificar o aumento de IPTU, mas não fazem a lição de casa, não fazem a economia que deveriam fazer lá. Parabéns, Kassab, você é o exemplo de eficiência e gestão pública.